Em 2022, a esperança tem nome, é Lula. E é por isso que nessa eleição nós vamos mudar o Brasil. Com Lula presidente e Zaratini deputado federal. 13,70.